no parque do bixiga no parque augusta Vira! Vira! a especulação imobiliária a especulação, a especulação imobiliária no bixiga no bixiga tem o mesmo sentido das queimadas no amazônia tem o mesmo sentido das queimadas na amazônia uma, um estupro da terra. É um estupro da terra. Nós queremos o um parque totalmente natural. Nós queremos o um parque totalmente natural. A natureza, livre a natureza livre. Tirar todo o entulho. Tirar todo o entulho. E deixar a natureza vir. E deixar a natureza vir. E fazer essa revolução ecológica. E fazer essa revolução. A quatro metros do chão, A quatro metros do chão, tem o rio Bixiga, tem o rio Xiga, e, e o rio Bixiga, e o rio Bixiga, vai vai vai via Tona, vai via Tona, nesse vale maravilhoso, fértil, nesse vale maravilhoso. Vaziza Absaber, cientista. cientista. Geógrafo. Geógrafo. Quando tombou o Teatro Oficina na gestão do João Carlos Martins. Quando tombou o Teatro Oficina na gestão do João Carlos Martins. Ele viu esse vale. Ele viu esse vale. E, e tombou 300 metros do entorno. E tomou 300 metros do entorno. Que é, uma, é, uma, é, uma, uma, é um entorno que transcende, inclusive, o terreno do Silvio Santos. É um, é um entorno que transcende, inclusive, o terreno do Silvio do Santos. Vai do Castelinho. Trabalho, vai do Castelinho da Brigadeiro. Vai do Castelinho da Brigadeiro. Entra no vale do, ofic... do Bexiga. Entra no vale do Bixiga. Vale féctil que dá. Tudo que dá rosa, que dá tomate, que dá tudo. <risos> vai vale ver é, rosa, que dá rosa, da tomate, da tudo. Tira só, tira tudo. Tira Sobe até onde está a casa da Dona Iaiá. Sobe até onde está a casa da, casa da, da, casa da Dona Iaiá. Ia. E o TBC, TBC. Que vai ser tomado pelo SESC. Que vai ser tomado pelo SESC. Quer dizer, vai, vai, vai acontecer um polo cultural. Extraordinário nessa cidade tão poluída. Vai acontecer um polo cultural nessa, é um extraordinário, nessa, nessa cidade tão poluída. Senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhores vereadores, senhoras vereadoras. Apoiar esse parque. Apoiar esse parque. É apoiar a luta em todo o mundo. É apoiar a luta em todo mundo. Pela sobrevivência do planeta Terra. Pela sobrevivência do Planeta Terra. Então, pela Terra que está a perigo. E a Terra que está a perigo. Foi o Partido Verde que teve a iniciativa de fazer essa proposta. Foi o Partido Verde que teve a iniciativa de fazer essa proposta. Uma nossa gratidão total. A nossa gratidão total. Ao Nataline. Ao Nataline. E um grande aplauso para todos os vereadores que vão nos apoiar.